exercício para você trabalhar não só aquelas gordurinhas das costas que é muito chato muito inconveniente como também trabalhar a parte de trás das suas coxas com um único movimento passo a passo Eu sou o professor emílio júnior tenha sempre a liberação do seu médico se não é inscrito inscreva-se e vai até o final desse vídeo que tem umas informações bem legais lá no final vamos fazer o seguinte passo a passo para você poder entender como é que funciona você vai pegar o seu peso seja a sua garrafa Garrafa PET, seja o seu pezinho, professor, não tem pezinho, não tem garrafa PET, duas latinhas de ervilha, tá valendo. Vai ficar na posição da seguinte forma: ficar aqui enviesado, que é para você ter uma boa visualização do movimento, ambos os pés paralelos à largura do seu quadril. Isso fica a largura do seu quadril. Agora você vai fazer só esse movimento aqui, para atenção. Vai lentamente flexionar o seu tronco, sempre mantendo o seu peitoral projetado. À frente, contrai o abdômen, desce o máximo que você puder. Parou, você vai fazer este movimento, puxando os seus cotovelos para cima e volta à posição inicial. Dois, faz só três vezes. Três, subiu. Agora nós iremos fazer o um movimento de descer três vezes. Presta atenção: um volta. Dois, volta. Três, volta, vai descer, vai ficar lá embaixo. Vamos fazer seis vezes. Desceu, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Subiu, um, dois, três, quatro, cinco. 6 vai descer, travar, vamos fazer pelo menos 12. Travou? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Subiu e desceu 12 vezes. 1 2 3 4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 12. essa sequência eu fiz com vocês que era para que vocês conseguissem acompanhar tenho certeza que você está sentindo a musculatura das suas costas te puxando e é isso que eu quero quero que você fique justamente assim projeto peitoral contra o abdômen e você vai sentir toda a parte das costas descendo posterior de coxas sendo bem trabalhado mais uma dica e se você precisa de consultoria seja para sua academia já está um tempo na sua academia está um tempo treinando em casa não vê resultado tá com flacidez não está conseguindo ganho de massa magra, não está conseguindo definir o corpo. Parece que você entrou ontem na academia e não mudou nada. Então entra em contato com o número do WhatsApp que eu vou deixar lá na descrição por um preço bem baixinho, que é para ajudar mesmo, eu posso ser o seu personal trainer online e ajudar você a atingir seus objetivos. Mas para isso, você tem que fazer. Por onde? Como assim, professor, eu tenho que fazer por onde? Dieta que vai ser acompanhada desse projeto para fazer o teu treinamento, seja na academia ou em casa, e além da dieta, você ter o empenho e a força de vontade de fazer os treinos, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, até nosso próximo encontro!